Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Viva Bem Você Também e hoje nós vamos falar sobre algumas formas de como aumentar os seios. Se você deseja aumentar os seios de uma forma natural, então fique comigo até o final deste vídeo. Os seios são as partes do corpo mais atraentes de uma mulher, não é mesmo? Além de torná-las mais atraente, também eleva sua autoestima e confiança. Mas, infelizmente, nem todas as mulheres possuem seis correspondentes ao seu peso e altura, com isso deixando-a com a autoestima baixa e infeliz. Como este canal foi criado pensando no seu bem-estar físico, emocional e financeiro, eu resolvi vir fazer este vídeo com dicas de como aumentar os seios para ajudar você que não se sente atraente e está se sentindo insegura e triste por ter seios pequenos. Eu sei bem como é isso. Algumas roupas não caem bem, se sente menos desejada. Agora até ficou mais fácil disfarçar essa situação com tantas opções de sutiãs de enchimento, não é mesmo? Mas o que adianta surteando o vestimento, se quando você retirá-lo, a realidade vem à tona. Quando você olha no espelho, então... Um dia desses, eu estava procurando alguma coisa na internet, não me lembro o que agora, e eu encontrei alguém falando sobre o manual Método Aumento dos Seios. E tem até depoimentos de várias mulheres que seguiram o passo a passo deste manual e estão felizes e satisfeitas com o resultado. Então, eu pesquisei mais informações sobre esse manual, para repassar para vocês. E estou pensando em até adquirir este manual, para dar uma valorizada né, nos seis, já que eu gostaria que eles fossem um pouco maiores. Mas isso eu vejo depois. O bom deste manual é que todo o método ensinado é natural. Então, nada de cirurgias, nem pensar. né? Não. Eu não sei quanto a você, mas cirurgia para mim... Ha! Estou fora. Se você não conhece alguém que tenha feito implante de silicone, como você vai saber se tal médico ou clínica é realmente confiável? Sem contar o preço, não é? Que é um absurdo de caro. Já que existem alguns métodos naturais e seguros para aumentar os seios, então por que não utilizá-los, não é mesmo? Como eu estava falando, este manual ensina várias técnicas para aumentar os seios em mais de 250 ml. Como, por exemplo, quais os alimentos que você deverá consumir, quais as ervas que ajudam a aumentar os seios, os exercícios para torná-los maiores e empinadinhos, durinhos, releamento da postura, massagem. Olha que legal, você vai aprender... A fazer seu próprio creme de massagem É, um creme próprio mesmo para os seios Para ajudar a estimulá-lo né? E você conseguir o resultado o mais rápido possível Sem precisar pagar caro por cremes por aí Você vai aprender também dicas de moda que valorizem seus seios Maquiagens para os seios aparecerem maiores nossa, são vários truques focados neste objetivo e além de você desfrutar de todas essas técnicas e macetes, você ainda ganha mais quatro brindes que são o e-book, método como eliminar a celulite, a rotina de manutenção do aumento de seis é quando você chegar no tamanho já desejado, então ela vai ter uma rotina para que ele não diminua e nem né, cresça mais, né, para poder manter aquele tamanho. Você vai receber também cinco receitas matadoras para aumentar os seios e um e-book lidando com o amor. Além desses quatro bônus, você ganha ainda uma garantia de 30 dias de satisfação. Ou seja, se você não gostar do manual, você poderá cancelar a compra em até 30 dias e receber 100% do seu dinheiro de volta, sem complicações. Este manual realmente é muito bom. Vou deixar abaixo deste vídeo, lá na descrição, o link de depoimentos de pessoas que colocaram em prática todo o ensinamento do manual. E o link do vídeo onde fala mais a respeito deste manual e como adquiri-lo. Mas agora vamos ao que lhe prometi. Para complementar os exercícios que você fará para aumentar os seus seis, você deverá consumir alimentos ricos em fitoestrógenos, que nada mais é estrogênio vegetal, que além de aumentar o nível de estrogênio, que é o hormônio reprodutor feminino, né? ele também lhe protege de várias doenças, como câncer de mama, do intestino, próstata, para os homens, é claro, né? doenças do coração, desordens do cérebro... São vários benefícios. Então, vamos ver os alimentos que ajudam a aumentar o tamanho dos seios. Como aumentar o tamanho dos seios? 15 alimentos. Soja. Soja é o principal. Ele é muito importante você colocar na sua alimentação. Pode ser em forma de leite, queijo, que é o tofu. Né? Procure sempre colocar a soja na sua alimentação. Muito bom. Eu é centeio, a quinoa. Quinoa também já gravei um vídeo falando sobre os 16 benefícios da quinoa. Nessa lista de benefícios eu não coloquei esse de aumentar os 6, porque eu não sabia, eu descobri agora. Então, mais um motivo para você adquirir a quinoa. Né? Então, depois dá uma olhadinha lá no vídeo. 16 benefícios da quinoa e uma receita de uma saladinha também de quinoa para ajudar quem você que não sabe né, como vai fazer. Lá eu estou explicando tudo direitinho. Bom, continuando... Germem de trigo, aveia, grão de bico, nozes e sementes oleosas é, como amendoim, amêndoas, castanha de caju, né? maçã, frutas vermelhas, cenoura, gengibre, erva doce, mas é sementes, tá? Orégano, sálvia e chá verde. Esses são os 15 alimentos né, para que ajudam a aumentar os seios. Agora vamos ver os exercícios para aumentar os seios. Vou falar sobre três exercícios. Primeiro exercício, parede de imprensa. Parede de imprensa é aquele exercício em que você fica de frente para a parede com as palmas das mãos encostadas nela na altura do seu peito. Então você se inclina para a frente até o rosto quase encostar na parede e depois empurre o corpo de volta para a posição inicial. Faça isso de 10 a 15 vezes. Exercício número 2. Círculos do braço. Mantenha um peso leve em cada mão. Sei lá, pode ser um litro de leite, né? uma caixinha de leite. Se achar que está muito pesado, é um saquinho de ervilha, de grão de bico mesmo, né, que vem um saquinho com meio quilo. Uma lata de leite condensado... Sei lá, algo que não fique aquela coisa tão maçante para você. E em seguida, estenda os braços ao nível dos ombros. Movimente os seus braços no sentido horário, formando círculos imaginários. Faça isso dez vezes e depois faça no sentido contrário, no sentido honorário. Também faça dez vezes. Terceiro exercício, contrações isométricas no peito. Você vai estender as pernas na largura dos ombros. Assim, abra suas pernas né? na, na largura dos ombros. Segure uma toalha de rosto na frente do seu peito, com os braços estendidos. Puxe em ambos os lados ao mesmo tempo: mão direita para a direita e mão esquerda para a esquerda, Contraindo os músculos do peito em rajadas curtas, mantendo a toalha esticada. Continue puxando em um movimento pulsante durante 3 minutos. Ou seja, puxa, espera um bocadinho só, aí solta. Mas não afrouxa a toalha, né? Só afrocha a tensão que você está puxando. Depois puxa de novo, solta, puxa... Solta durante 3 minutos. Faça estes exercícios de preferência todos os dias. Lembrando que qualquer tratamento que você fizer, que seja natural, vai demorar um pouquinho para aparecer o resultado. Mas não desista. É melhor esperar algumas semanas e começar a ver o resultado do que não fazer nada e ficar sempre se sentindo infeliz, não é mesmo? Então é isso pessoal, essas são as dicas que eu queria passar para vocês. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário, qualquer dúvida, né? Porque assim possível eu estarei respondendo. E viva bem você também. Até o próximo vídeo. Um abraço.